Quanto você já fez hoje no seu aplicativo aí? 50? 100? 150? Mais de 200? Se fez mais de 200, parabéns. Você está indo muito bem aí na cidade que você está trabalhando. Porque essa não é a condição de muitos motoristas que estão rodando em diversas cidades por aí, na qual a tarifa está muito baixa e o preço da gasolina está muito alto. Mas esse não é o assunto do vídeo, porque o assunto do vídeo de hoje é sobre um golpe que está rolando na 99, que está fazendo com que muitos motoristas fiquem no vermelho ou até mesmo percam o faturamento que fez no dia todo de trabalho pois é e hoje eu vou te ensinar para você como que eles estão fazendo esse golpe para você se prevenir e não levar nenhum tipo de prejuízo para casa então se você já gostou do tema desse vídeo já senta o dedo no botão de like se inscreve no canal e ativa o sininho e se você não me conhece prazer meu nome é Lucas e você está agora no meu canal Pois é, meu amigo, infelizmente cada dia que se passa está ficando mais difícil ser motorista de aplicativo. Não só na questão dos preços altos dos combustíveis, como também manutenção tudo aumentando, tarifa defasada e agora com novos golpes entrando na praça, na qual o motorista pode sair no vermelho se cair em determinados golpes em novas funcionalidades que os aplicativos estão criando. Hoje eu vou falar sobre a 99 que criou uma nova funcionalidade no qual o passageiro ele pode solicitar dentro do carro uma recarga de celular. Ele pega ali o aplicativo dele, coloca lá que ele quer recarregar 50 reais e nisso ele dá o dinheiro para o motorista que ao finalizar a corrida vai aparecer lá o saldo pendente de 50 reais mais o valor da corrida. O problema é que a criminalidade aproveita cada situação, igual o que ocorreu com aquele golpe milionário na 99. O pessoal aí viu que tinha uma brecha no aplicativo e acabou fazendo com que a 99 levasse um prejuízo gigantesco. Se você não sabe do que eu estou falando, acesse o card aqui acima que você vai saber sobre esse golpe que os motoristas mesmo aplicaram na 99. Mas nesse caso aqui é o passageiro, através de uma fraqueza, uma, uma fragilidade que existe nessa nova funcionalidade de recarga, faz com que os motoristas sejam prejudicados. Para você entender com detalhes como funciona esse golpe, eu vou colocar aqui ao lado o que aconteceu com um parceiro nosso que sofreu esse golpe. Então vamos lá. Bom galera, eu vou participar para vocês aqui, é um golpe que eu tive ontem, tá? então foi uma passageira. Que me chamou para poder buscar no caso chamou pelo aplicativo fui buscar chegando lá ela não tava aí ela mandou uma mensagem para mim dizendo que uma colega dela já tinha dado a carona aí mesmo assim ela queria pagar a viagem pela consideração que ela tem com os motoristas né e pediu o meu pix eu na inocentemente eu dei o meu pix e falei para ela mesmo assim que não precisava pagar porque não era só ela cancelar que, que isso não é previsto, né, então, mas ela, não, eu reconheço, ainda mais com esse preço de gasolina, meu anjo, aquilo tudo. Aí eu fui e passei o Pix pra ela. Aí ela pediu, ó, só inicia, só inicia a, a corrida e depois você finaliza pra mim. Aí eu falei, poxa, mas por que que eu vou fazer isso e tal? E deu deu o valor pra ela, mas ela insistiu. Aí eu falei que finalizaria a corrida, ia dar cancelamento, ela não vai não. Aí eu, ela pediu tanto que aí eu fiz, aí ela agradeceu. E eu falei que era aniversário do meu filho, inclusive, e ia cair como uma luva pra mim. Então, resumo da ópera. É, ficou essa mensagem pra mim, R$55,40. Pagamento recebido. Assim que eu, eu iniciei a corrida, essa, essa mensagem apareceu. E aí eu descobri o que que era, ó, dedução por recarga de passageiros, 50 reais. você concluiu com solicitação uma recarga com passageiros às 11 horas e 54 minutos. Aí, o que que é isso? Essa parada de recarga é isso aqui, ó, é uma nova funcionalidade onde você, motorista parceiro, realiza uma recarga de saldo para a carteira do usuário ou de crédito de celular no carro durante uma corrida. Então, isso aí é golpe, acredito eu, que os bandidos estão indo agora atacando os, os motoristas, entendeu? E aí fica assim, ó, uma corrida dela de R$6,50, que na verdade seria de, da Barra para Copacabana, entendeu? A corrida em si não aparece nenhum, nenhum desse valor, entendeu? E aqui, ó, dedução de recarga do passageiro, ó, menos 50 reais Olha o que, que aconteceu com o meu saldo. Todo o meu saldo aqui, ó, foi... Detonado. É como se ela tivesse feito o saque de todo o saldo que eu tinha feito durante o dia Que seria meu combustível do dia seguinte Então fica atento aí, fica a dica Eu quatro anos de aplicativo e eu caí nesse golpe aí Tá bom, galera, um abraço aí. Entendeu como funciona? Se não entendeu, não tem problema, vou te falar de uma forma resumida aqui, muito didática e prática. Passageiro solicita ali no aplicativo dele um carro, motorista aceita a corrida, assim que ele aceita e chega ao local de embarque, o passageiro não está ali no local, ele vai pedir com que o motorista inicie ali a corrida ali por mensagem, falando que ah, é para algum parente, para algum amigo, alguma coisa, vai inventar algum tipo de desculpa que nem aconteceu com esse parceiro nosso aí, e é Assim que o motorista cai na lábia do passageiro Inicia a corrida Esse passageiro que na verdade É um meliante Ele vai lá, vai fazer a recarga no celular ali Através da opção do, do recarga Do próprio aplicativo da 99 E assim que ele recarrega ele vai lá e fala para o motorista que, ah, ocorreu algum imprevisto, não sei, vai inventar algum tipo de desculpa para fazer com que o motorista finalize ali a corrida. O motorista chegou no local que é praticamente um local fake, ele vai finalizar ali a corrida e vai ver um saldo muito grande de, de pendência para pagar. E cadê o dinheiro? Vai ser uma corrida no dinheiro praticamente ou maquininha de cartão e o motorista vai ter que arcar com aquele prejuízo. Infelizmente, a 99 não se responsabiliza por esse meio, porque eles entendem que o passageiro entrou dentro do carro, solicitou uma recarga e ali o passageiro entregou o dinheiro na mão do motorista. E você não tem como explicar que não recebeu aquele dinheiro. Até você conseguir explicar que, na verdade, você caiu num golpe, meu amigo, você já teve um prejuízo muito grande. E provavelmente eles também não vão aceitar o só desculpa. Então, este é o golpe. Quando você vê qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de proposta, algo que você fala, meu, tá fora do normal, eu tenho que fazer uma corrida do ponto A ao ponto B, pronto então se o passageiro pedir para fazer qualquer coisa estranha desconfie na hora porque você pode estar tá caindo num golpe meu amigo ou minha amiga beleza esse é o vídeo de hoje para deixar todo mundo alertado se você gostou ou não gostou deixe seu like ou dislike comente aqui abaixo se você já caiu nesse golpe ou se você já ouviu falar desse golpe em algum local compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos grupos do WhatsApp